Bande Guru Pada Dandam Bhakta Bindasaman Nitham Sri Chaitanya Prabhu Bande Nanda Sahoditham Sri Nanda Nanda Nanga Bande Radhika Charanodayam Gopijano no Samayuktam Binda Banam Vam chakal potoru, chaki pass Patitanang pavuni bavishna bebiu namu namaha. Mukankaru tivacha lang pangung lang hetigrim. Yat ki patam hangavan de parama nandomado. tu Krsna bhakti padde devi satto vatto hi namo namo narayana namaskritta naranchayi varadtamam devi n Sarasvatini vasismita mudira sankirtana ek Krishna kathu padeshi gauriya patrashe prakasa nija rakta guru bhakti jukto bhakti promodak shajagod barun de yam sada paripavagnam padam siva virenchanutam saranyam beta tiham ponotopa lebhava diputam bandhe maha charana revindam yat pa de Bispurji, tu que me pego do chuadarshi. Purna, raga, Sri Krishna Chaitana, prafuneta, nanda. Shi ad Gaura -sa bhakta binda. Sri Krishna Chaitana, prafuneta, nanda. Shi ad goura bhakta Binda hari krishna hari krishna krishna krishna hari hari hari ram hari ram ram ram hare hare aajan ulambhit bhujau kanaka bodato Sankir tanai kapitaro kamalashutakshom Vishambaro dijavaro jugadharma palo Bande jagat priyakaro karuna bhotaro Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Ramurah, muhadeh, nama migangetava pa dupankajam, sura surair bandito de barupam, huktin chamuktin Sadanaranam nasada <coughs> Ganga taranga ramani Jata, kalapam Gauri nirantara vigushi tabam vagam Nara yano priya mananga madapuharam Baranasi Vagi sajusho badane Lakshmi rijasha Jasyasthidai Sambhir, Tvamni Shingamahambhaje Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare सुरो सरीद उपकंधे गुद्रुमे गौूर बसति बसती सिसुरवलिकंजे भक्ति पूर्वम भिना दाः जुगल चरन शक्ष शेवा लभासया शो ब्रजो रसो रसी कया पाद पाध्पदमा स्रै अत्रो सुरो सरीद उपकंधे सुरो सरीद उपकंधे गुद्रुमे � Basati si Suraba Kunja Bhakti Purvam Binadaha, Jugolocharuno Shoksho sheva Lava Saya Asho Brajo Raso Rasikaya Padapadmasraya Gaudiya Ghostivati Gaudya Ghostipati Sisila Bhakti Sri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Paramur Paramahamsa Jagat Guru. don't disturb me disse. i like to live my peaceful life don't disturb me i like to maintain some privacy what me? i can obey you only about spiritual matter not you have no experience about economical speaking, disse que se nós dissermos Bautista, se não, não me perturbe, me perturbe Deixa eu viver minha vida do jeito que eu quiser. Eu só vou respeitar você, Gurudeva, somente do ponto de vista da filosofia espiritual. Se nós falamos isso, nós estamos é, vivendo é, com desejos materiais, com cama, com luxúria. É uma luxúria passiva, uma luxúria escondida. E quando essa luxúria está escondida dentro do nosso coração, nós não podemos nos sentir satisfeitos de forma alguma. A satisfação não virá para nós se nós vivermos dessa maneira. Satchidananda Bhaktivinoda Thakur disse, enquanto... As pessoas tiverem, guardarem um âmbito de privacidade, um, um interesse pessoal e diferentes é, atitudes que sejam desconectadas com Krishna, você pode falar Harika tá na frente deles, mas eles não vão receber um resultado efetivo, definitivo. Se o discípulo guarda Desejos paralelos e falta de entrega as instruções do Guru, você pode até derramar litros de sangue para a emancipação dessas almas, galões de sangue para a emancipação dessas almas condicionadas. Mas se eles agirem dessa maneira, eles não vão alcançar o sucesso espiritual. Então, existe sempre um desejo privado no coração das almas condicionadas. Mas, quanto? Pode haver até um pouquinho. Mas, se tiver muito, muito desejo de, de desfrutar e de agir desconectado de Krishna, então, Harikata não vai entrar no coração de tal discípulo, de tal alma condicionada. Então, como será aplicável para nós Cheto Dharpana Marjanana? Ou seja, como nós vamos conseguir é, cons, deixar que a nossa consciência seja conduzida pelo Vashinava em direção aos pés de, de Amitra, Krishna? But it was Srila Bhakti, Srila Sanatana Goswami, o oceano de me me me encontrar e ele era um oceano de compaixão e por isso ele nos força a beber esse néctar do conhecimento e do comportamento perfeito como se nós fôssemos um pequeno bebê ele nos coloca no colo e nos força a abre nossa boca e nos força a a engolir esta Amrita, Após esse que, néctar do conhecimento, do conhecimento eterno, diz Shila Raghunath Das Ele disse, essa foi a sua misericórdia, ele me forçou a compreender a filosofia eterna. Então, é natural que a alma condicionada esteja contra o Haribajana, contra a adoração e o canto dos santos nomes. Ah, o Harikata perfeito, ele desce de Goloka Vrindhava como uma chuva de néctar, mas mesmo assim nós não conseguimos bebê-la. Por quê? Por conta de que guardamos desejos no nosso coração, separamos âmbitos para o nosso desfrute. Muitos devotos, assim chamados devotos, muitas pessoas, vinham aos pés de lótus de Bhakti Pramod Puri Maharaj. Mesmo os seus irmãos espirituais, ele apontou para um Prabhu que está aqui, que é mais sênior do que todos os outros. E eles vinham completamente desolados. Eles diziam, "Oh Maharaj, o nosso Guru Varga é composto por grandes sábios, por grandes sábios. E a, a chuva do néctar transcendental, do Aprakrita, Amrita está caindo sobre as nossas cabeças. Ah, Maharaj está fazendo uma, uma, uma distinção para que nós não confundamos o Amrita que existe nos planetas celestiais e o Aprákrita Amrita. Aprákrita significa não material. O, o néctar transcendental que chove sobre o Dhamma, na prachada, no serviço aos Vaishnavas, ao Harikata. Então eles diziam, com toda essa chuva sobre nós, por que nós não avançamos espiritualmente, por que nós não temos o poder de cantar os santos nomes? Eles diziam a Bhakti Pramodhpurigossam Maharaj. E Bhakti Pramodhpurigossam Maharaj, você diz, sim, existe essa chuva de néctar caindo, mas se você não tem um pote, se você não tem um... um, um uma caneca, um pote para coletar essa chuva, como é que você vai bebê-la? Chaitanya Mahaprabhu é um avatar muito especial, mas ele ainda está aqui eternamente. Quando ele veio aqui, houve um desconto especial, uma bênção especial, que não está disponível agora. O momento atual não é comparável ao momento em que ele estava presente. Mas agora nós temos que fazer bhajana nós não tem que, você não tem que imaginar que, o, que as bênçãos que Chaitanya Mahaprabhu uh, estava distribuindo enquanto ele estava vivo, estejam uh, sendo distribuídas agora. Há uma diferença. Se não houvesse essa diferença, por que Narottama Das Thakur escreveu este verso, no qual ele diz que eu vivi durante muito tempo, pela misericórdia de todos vocês. Ah, Maharaj está dizendo que, pela bênção de todos nós, ele vai conseguir explicar os versos de Narottama das Thakur. E que um dia ele vai poder explicar tudo isso. Eu poderia ir cantar o, o canto do Santo dos santos nomes na floresta, mas eu preciso obedecer aos meus mestres, pois eu sou o cachorro do Guru Varga de Shambhava, eu sou o cão de guarda. É por isso que eu lato, por isso que eu falo de maneira forte, porque eu sou o cão de guarda deles. Muito bem, é verdade que quando Chaitanya Mahaprabhu veio, lá de longe, uma vez tinha um muçulmano olhando para Mahaprabhu e ele desmaiou. As esposas de, Prata, de Patra Parudra, o rei de Jagannathapuri, quando Mahaprabhu caminhou da Urissa até a Bengala. Então, o Mahaprabhu queria ir até Vrindavana para abençoar Rupesanathana. E ele encontrou um outro muçulmano que ajudou o Mahaprabhu a atravessar o rio, mas ele não queria deixar o Mahaprabhu e ele chorou. E quando o Mahaprabhu saiu do seu barco, ele desmaiou porque era porque ele sentiu uma separação dessa da, da, desse, de Chaitanya e Prabhu. As esposas do rei Patra Parudra estavam sentadas em cima de um elefa, de elefantes de longa distância olhando para Mahaprabhu. Elas não podiam vir presente perto dele porque diante de um sanyasi elas não podem vir. Então, está dizendo, está citando o fato de que Nityananda Prabhu se casou. Mas Bhakti Noda explicou que esse casamento de Nityananda faz parte dos seus passatempos, da sua distribuição de misericórdia e não de algo ligado à luxúria, como falsos mestres querem insinuar. Muito bem. Pelo desejo de Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda foi forçado a se casar. Eu vou falar sobre isso de Shambhaba. Mas antes precisamos explicar que é. Goranga Mahaprabhu estava mostrando o ideal comportamento de um sannyasi. Não pense que Goranga Mahaprabhu tivesse algum problema, algum ódio contra as matagis de forma alguma. Essas são as regras e o ideal do sannyasi. Ele queria nos mostrar como nós devíamos nos comportar se chegássemos ao ponto de servir na posição de um saniyasi. o saniyasi não pode ficar sozinho na presença de mulheres. Então existe este kirtan. O seu sadhana... Deve estar a, acoplado aos seus <fixos> marana. Se você está cantando os santos <fixos> nomes como um robô, o robô também pode cantar. O robô também pode falar com você na porta da casa e dizer, o que você precisa, seja bem-vindo. Se você está cantando os santos nomes como um robô, isso é inútil. Enquanto você está cantando os santos nomes, devemos seguir neste momento o canto do... O, os conselhos de Shilabhakti Nunda Thakur, cantando o Harinama em voz alta, com todo o coração. Se nós cantamos o Harinama desta maneira, enquanto nos lembramos do Harikata, dos Kirtanas e do Dhamma Sagrado, com, muito, com facilidade nós vamos cortar a ilusão material. Mas ninguém quer se concentrar dessa maneira. Então, o Sadhana e o Bhajana, precisa acontecer? Junto com o smaran, ou seja, a adoração A Krishna deve acontecer né, Junto da nossa memória Nós temos que estar sempre nos lembrando do Harikata Então o sadhana e uh, fazer atividades espirituais Nós temos que fazer isso se lem nos lembrando de Krishna Se nós não lembramos de Krishna o nosso, A nossa adoração é inútil não é uma questão de fazer coisas automáticas. Nós temos que servir Krishna com o corpo, com a mente e com a fala. E harmonizar tudo isso. Com as instruções do Guru Varga, você vai ter que harmonizar. E assim você vai encontrar a solução. Harmonizar as instruções e se lembrar de todas elas. Aqueles que amam o eles não podem se associar com vacinavas que querem, ou com falsos Vaishnavas. e com uh, pregadores ou mestres que querem pular etapas. Aqueles que amam Bhakti Noda eles não se associam com os falsos Vaishnavas, com os sahajiyas. A associação com o santo, ela tem é, propriedades mágicas se você na sua vida se associar de verdade com o Vaishnava ela vai ter efeitos assim como o veneno, se você tomar veneno você vai receber efeitos, mesmo que você não saiba uma criança por exemplo imagine que numa casa a Maharaj está contando um fato um avô comprou veneno para ratos ele comprou um, umas comidas prontas no mercado, umas frituras, porque elas têm um perfume forte e um gosto atraente. Ele colocou o veneno de rato e colocou no canto do quarto para que o rato viesse e comesse aquilo. E o rato morresse, mas, infelizmente, o, o avô não imaginava que o seu neto poderia morrer. Ele era um bebê. Ele falou, nossa, tem umas coisas gostosas ali. Ele foi ali e comeu. E o veneno agiu e o menino morreu. Entende? Em Krishnanagar, quando eu era um menino de 14, e 12 anos, eu ouvi uma história que de noite todos estavam tomando prachada. E a família foi dormir e todos morreram. O pai, a mãe, os filhos, as filhas, todos morreram. De... E a polícia veio e disse o que aconteceu. A polícia não conseguia entender. Não tinha uh, uh, indícios. E um departamento de detetives veio. E eles foram checar o pote de onde eles tomaram a prachada. E lá estavam, eles não sabiam, a família não sabia que uma cobra tinha vindo e tinha tomado aquele leite, ela tinha bebido aquele leite, o leite estava destapado. E eles tomaram o leite e todos morreram por conta do veneno da cobra. Que, que arranjo estranho, a vida é muito estranha. Se você realizar 0,0001 do que realmente é a vida, você enlouquece se você entendesse todas as formas que estão envolvidas na sua existência, você ficaria assustado. Todas as influências, tudo que está por trás do karma. Uma vez, uma jovem mãe tinha três filhos. Um filho que havia seis, seis anos. Um deles tinha seis anos. O outro tinha quatro. E ela tinha um bebê recém-nascido. Eu estou falando sobre isso para que vocês entendam, nós vamos fazer uma conexão sobre a instabilidade da vida. Você sabe isso teoricamente, mas se você soubesse dos perigos da vida, você ficaria assustado. Então, ela estava com esse bebê no colo. E um dia, o menino do meio e o mais velho, os dois filhos mais velhos, eles estavam brincando. Eles fizeram uma uma morte de Kali deve. Esse fato aconteceu em Midnapur, aqui na Bengala. Eles estavam brincando. Colocaram uma imagem de Kali. Eles estavam brincando, as crianças. E eles falaram, ah, eu vou sacrificar você. O irmão um falou para o outro. Eu vou cortar sua garganta. Diante de Kali. E ele falou, sim, faça. E o menino o mais novo colocou a cabeça ali. E o menino brincando, pegou um fio e começou a esfregar aquele fio na cabeça do irmão. Ele não sabia que era um fio, era um fio que tinha algum cortante o irmão passou o fio, o fio no, cabeça do outro, no, no pescoço do outro e o menino decepou, cortou o pescoço do, do, do, do, do irmão. E a mãe veio gritando. A mãe estava fazendo um pote de água da, da criança, do menor, do, do recém-nascido. Ela estava para lavar o bebê num, numa tina de água. Mataji, e ela ficou preocupada e ela deixou o bebê na, na, na bacia com água. Enquanto isso, o filho mais velho veio correndo na direção da mãe. Ela viu o sangue e começou a chorar. Enquanto isso, ela ficou como uma estátua, ela ficou pa paralisada. Boy e ela... short, Madhavidu, Madhavidu, Madhavidu então o mataji Então o contou ele... essa tragédia de, do que o irmão, irmão do meio morreu de porque Deus o irmão mais Deus velho, mais velho cortou o pescoço dele, sem saber, com um fio extremamente fino e afiado. O menino subiu correndo para contar para a mãe. E a mãe ficou paralisada, olhava para ele com olhos gigantescos e ele ficou com medo dela. E como ele estava no segundo andar, ele foi andando de costas. E ele chegou até a beira do, do, do, do balcão, que não tinha sido terminada de construir, e ele caiu de lá e morreu. E quando ela voltou para ver o bebê que tinha ficado na bacia, o bebê também tinha morrido afogado. Ela perdeu três filhos no mesmo dia. Vejam como nós não podemos controlar o karma. Nós somos controlados por maya. Mas eu posso tomar uma única decisão, ser controlado pelo guru e pelos Vaishnavas. Como eu posso me permitir ser controlado por, maya, por, por guru? Eu preciso, perdão, eu preciso me concentrar e tentar deixar que o Guru me controle. Pois a única propriedade é Bhakti, a única propriedade é o amor puro por Deus. Eu não tenho propriedades de Shambhava. Mahaprabhu Prabhu me disse, eu não tenho nada. Mas o amor que vem dos nomes de Krishna é minha única propriedade. É tudo aquilo que eu preciso. Sem essas, esses objetos, eu seria um mendigo. Eu já vi na minha vida mendigos se tornarem uh, ricos e terem milhões de dólares. Eu vi isso com meus próprios olhos. De repente, eles conseguiram milhões de dólares. Eles fizeram um prédio em Calcutá. Eles moravam numa... era uma pessoa que morava numa barraca, numa favela. Num lugar muito sujo. Aí, de repente, eles compraram um prédio gigantesco. De novo, depois, eles se tornaram mendigos. O karma é algo é, impossível de, de, de controlar. E as pessoas deveriam tentar entender o que significa receber esta misericórdia. Uma vez um homem muito rico da Inglaterra, antes dele morrer, ele quis deixar todas as suas propriedades no nome do seu cachorro. E você ri, mas isso saiu nos jornais. Eu não estou inventando uma história. Eu fiquei, eu fiquei sabendo que ele deu milhões, bilhões de pounds, de libras, para o cachorro. Ele escreveu isso depois da morte: que ele não tinha esposa, filhos, amigos, nada. Ele deu tudo para o cachorro. Eu fiquei surpreso. Tentei entender. Eu estava conversando. Maharaj estava dando aula, na verdade, num determinado lugar. E esse homem veio e trouxe a notícia. Eu, eu ri. Foi Maharaj, ele deixou todas as suas propriedades no nome do cachorro. E Maharaj disse, Shambhava disse na ocasião: Como entender isso? Como é possível? Eu estava para dizer, disse Shambhava. Aquele, aquele homem também era uma forma de cachorro porque como é possível porque ele era mais cachorro do que o cachorro dele o um cachorro vive pouco tempo e não tem como nem passar adiante tudo aquilo então quem era o verdadeiro cachorro o cachorro uh, que recebeu a herança ou o cachorro que deixou a herança? Maharaj Shambhava comentou na época, e o homem que trouxe essa notícia riu. Que mundo estranho e lógico. Os cientistas já testaram que se existem, por exemplo, 800 milhões de pessoas num lugar. E eles dizem... Imagine metade de uma população, ah não, Maharaj está dizendo que de 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, os cientistas disseram que a metade são loucos. têm um, um cérebro anormal. Por conta de questões precedentes, de traumas, Maharaj diz que testemunhou muitas loucuras na vida dele. Se eu falasse sobre todas as loucuras que eu vi de Shambhava, eu escreveria um Mahabharata. Mas eu não quero me perder falando, escrevendo sobre isso. E eu sempre tento, nós temos que tentar manter o nosso equilíbrio mental diante de tudo. Então, voltando a Srila Satchitananda Bhaktivinoda Thakur ele era de uma família muito elevada de uma família de brahmanas muito elevados, como Rupi Sanatana, que tinha vinho do sul da Índia, Bhaktino da Thakur também. Ele decidia de uma casta, de uma, de uma, de uma casta muito elevada de brahmanas, de uma família de brahmanas muito elevados e também que tinham muitas propriedades. Na época do, do, colonia, do colonialismo britânico na Índia, eles ficaram aqui durante mais de 200 anos. Maharaj não está falando do momento presente, mas sim daquela época. Então, muitos ingleses se tornaram proprietários de terra aqui. Ah, não. A família de Bhaktivinoda tinha possuía terras. Mas o pai de Bhaktivinoda abandonou o corpo muito cedo e eles perderam todas as propriedades. Quando ele tinha a idade de 10 anos, o pai de Bhaktivinoda abandonou o corpo. Então, como eles iam se manter? E o tio materno. Eles ajudaram, mas é, a família deles perderam tudo naquela época. Mas ele estudou em lugares muito bons graças à misericórdia do tio. E de alguma maneira, Krishna arranjou essa sua educação e ele era Desde criança, um devoto do Senhor, porque ele era um devoto eterno, ele não é alguém, uma alma condicionada. Então, ele recebeu a educação em Calcutá. E o pandita, o erudito mais elevado daquela época, mas ele era conhecido como um oceano de compreensão, um oceano de ensinamentos. Vidya Sagar. Vidya significa conhecimento. Sagar é oceano. O nome dele ele era chamado de Vidya Sagar. Ele era um erudito acadêmico, não um erudito transcendental. E Ele era é, o reitor da escola e ele gostava muito de Bactrino da Thakur. Ele não era uma pessoa má, mas ele não tinha devoção, então nós não podemos dizer que ele fosse né, transcendental, transcendentalmente bom. Então um dia, no colegial, no colégio, ele estava dando uma aula e ele estava dizendo que o Senhor Supremo não tem forma, ninguém pode ver Deus. E Bhakti Nodotakura era um estudante naquela época. E Bhakti Thakur ficou de pé imediatamente. ele disse, Pandit grande mestre, você, viu, você já viu o Bhagavan? Você já viu Deus? Você viu Deus? Não, eu não vi Deus. Ele respondeu. Então, como você vai dizer como ele é? Você viu o Senhor? Vidya Sagar, este mestre, foi obrigado a, a responder com humildade não, eu não vi mas você escreveu nos seus livros que o senhor não tem forma que o que você não pode sentir o que você não pode ver um livro você escreveu no seu livro, disse da Thakur quando ele era criança. Você escreveu no seu livro que o que nós não vemos, o que nós não experimentamos, o que nós não conhecemos, nós não podemos afirmar. Então, como é que você afirma que o Senhor Supremo não tem a forma? Ah, e, esse, e esse Vidya Saga ficou tímido, mas ele ficou ao mesmo tempo contente para ver, de vendo, a excepcional qualidade intelectual de Bhakti Thakur, mesmo criança. Ele levou essa, esse menino, ele enviou esse menino na Orissa para estudar lá. Ele enviou Bhakti Thakur para que ele estudasse lá. Ele escreveu uma carta, Vidya Sagar, escreveu uma carta para um, um oficial lá. Ele disse, eu conheço esse menino. Ele é meu aluno. Ele tem qualidades excepcionais, você pode dar serviço para ele, você pode, ele não tem, é, ele precisa de, a família dele perdeu tudo. E Bhaktanota Thakur foi lá, e esse, esse senhor era um senhor inglês, e ele pôde realizar, e ele pôde realizar. Esse menino é competente, ele é, ele é impressionante e aos poucos eles começaram a ele dar trabalho para ele, ele passava todos os testes, ele, ele cumpria tudo de maneira perfeita, então eles deram para ele a função de ser é, juiz do distrito, como uma espécie de deputado da região, as, as qualidades de Bhaktinandatakura a gente não pode nem descrever, só Nityananda Prabhu poderia descrevê-los. Pela ordem de Nityananda e do Guru Varda, eu estou dizendo alguma coisa, mas nós não somos elevados o suficiente para descrever Bhaktinoda Thakur. E dia a dia ele evoluía. E, uh, naquela época ele não tinha família, mas em um determinado momento ele se casou com Gagan Mohini Devi. E ele teve dois filhinhos com ela Quando o menor tinha 12 meses, a mãe abandonou o corpo Ele não sabia o que fazer e a mãe dele estava velha Então ele teve que se casar pela segunda vez, pela segunda vez. Ele foi forçado a se casar pela segunda vez Porque ele tinha duas crianças pequenas Aí ele se casou com Bhagavatimah Mãe e ela era a própria Bhakti Devi. Então, na vida de Bhakti Thakur, antes ele teve dois ou três filhos. E agora com a segunda esposa, ele também teve três filhos. Mas ele era uma alma totalmente dedicada, nem mesmo um grande sannyasi poderia ser comparado com a vida de Bhakti Thakur. Como é possível, você diria? Ele é um grihasta. Ou seja, ele é um homem de família. Ele tinha que trabalhar. Ele era um juiz. Mas mesmo assim, ele era o sannyasi mais elevado de todos. Assim como Sri Vazacharya, Sri Vananda Sena, vishnupriya Sen, Vishnu Priya Devi. Eram grandes sannyasas. Mesmo tendo todos os grihastas ou até vishnupriya que era uma mulher. Você pensa que sannyasi é alguém que Põe uma roupa açafrão safrão e põe guirlandas de flores no pescoço, você pensa que isso é sannyasi? Você não sabe o que é um sannyasi. Leia o Bhagavad Gita. Nós estamos procurando um devoto que possa entender o Hindi e traduzir as aulas de Shambhavas Babaji Maharaj sobre o Bhagavad Gita. Se você ouvir para Tarikas eu posso pode? Quem pode fazer essas traduções? Nós não, tem, nós não temos nem dinheiro para contratar alguém para traduzir isso, disse Shambhava. Essa é a condição. No Gita, o Senhor Supremo vai dizer para Arjuna, Arjuna, quem não tem desejo, quem não tem desejos na sua vida, e quem pode se ajustar com a realidade de alguma maneira. Esse é o sannyasi. Esse é o verdadeiro sannyasi. Ele não tem tensão mental, não tem, não tem desejos, não tem expectativas. Esse é o sannyasi. Mas agora, nós temos que entender que Bhakti da Thakura era o sannyasi mais elevado de todos, mesmo ele não tendo essa posição do ponto de vista oficial. Vamos ter que entender que Nityananda Prabhu, Nityananda Prabhu também, ele não tomou a iniciação de Sannyasa, mas ele deveria ser considerado como o Sannyasa mais perfeito. Mesmo tendo-se casado, Ele era um sannyasi perfeito. O que você quer dizer com essa palavra? Sannyasi significa uma alma dedicada exclusivamente, constantemente, dedicada ao serviço do Senhor Supremo da melhor maneira possível, com toda a sua energia. Ele vai viver a completa satisfação do Senhor Supremo. Ele vai buscar a satisfação plena de, de Seva Vastu. E Radharani, portanto, é o sannyasi mais elevado. Todos nós podemos tomar sannyasi dos pés de lótus de Radharani, ou dos pés de lótus de Gadadhar Pandit, que é a personalidade que Radharani interpreta nos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu, ou da própria Vishnu Priya. Nós somos tolos, nós não entendemos o Siddhanta Vichar. Você não consegue memorizar o Siddhanta Vichar. Somente pelo, pelo serviço, pela misericórdia de Nithyananda, todo Siddhanta aparece dentro do seu coração. Você não está aqui para memorizar as coisas e falar na frente do público e ser aplaudido, e sim para aprender a servir o Vaisnava puro de Shambhava. Então, Bhaktinoda Thakur era o sannyasi mais elevado. Ele foi forçado a se casar novamente por via das circunstâncias. E por conta desse casamento, nós vamos Segundo o casamento, nós vamos receber a misericórdia da presença no mundo material de Srila Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Nós deveríamos discutir Bhaktinada Thakur ano após ano, não um dia só em duas horas. Isso não é suficiente. Nós somos gratos a Bhaktinoda Thakur. Por um tempo, por, por toda a eternidade, porque a Gaudiya Mata significa Bhaktivinoda Thakura. A Gaudiya Mata transcendental vem dele. Vocês se lembram desse Kirtana? Top to bottom, is equal to Bhakti Do começo ao fim. A Gaudiya Mata é idêntica e não diferente ao próprio Bhakti Noda Thakur. O que, que significa Gaudiya Mata? Prabhupada Bhaktisiddhanta explicou que a Gaudiya Mata é o próprio Mahaprabhu. Não critique a Gaudiya Mata, principalmente, porque se você critica a Gaudiya Mata, Krishna pode entender que você não está criticando um templo, você está criticando a instituição espiritual. A Chaitanya Gaudiya Mata é igual a Purna Chaitanya. Ela é a fonte de todo o conhecimento. Ele é o, pró o próprio Mahaprabhu se manifesta dessa maneira. E todos os devotos discípulos da Gaudia vão, todos os templos deveriam servir o próprio Chaitanya Mahaprabhu. Todos os templos. Deveriam tentar servir essa mesma instrução perfeita, o próprio Chaitanya Mahaprabhu. Um dia eu vou falar sobre como deveria ser, se você tivesse essa visão para entender. Essa era a visão de Bhaktisiddhanta Prabhupada. Prabhupada disse isso, todos os templos estabelecidos deveriam estar todos juntos, servindo Chaitanya Mahaprabhu, servindo o templo original que é não diferente do avatar adorado. Existem vários templos que se fazem chamar Gaudiya Mat, mas eles estão fazendo o que eles querem, então eles estão desconectados desse Siddhanta dessa filosofia pura. Não basta que um lugar esteja escrito Gaudiya Mat para que ele se comporte como se eles fosse, pertencessem a Gaudiya Mat transcendental. Por quê? Eu posso provar isso. As atitudes, as atividades, as, as, a pregação, a, a falta de conexão está acontecendo. Eu posso provar isso. Eles se identificam como Gaudiya Mata, mas não são. Então nós estamos falando de uma Gaudia Mata pura, transcendental, que é o modelo com o qual nós temos que nos alinhar. A Gaudiya Mata é um lugar onde tudo, é, todas as ações rodam ao redor de Bhaktinoda Thakura. Se Bhaktinoda Thakura não estiver lá, então é porque nós somos cegos. Nós, estamos, nós não conseguimos enxergar. Você tem a sua a capacidade de fazer o que Diva Goswami Pad fez, eu expliquei ontem. Ontem foi o aparecimento dele. O desaparecimento dele foi em julho, Maharaj está retificando. O aparecimento foi ontem, muito bem, se Bhakti Thakur não estivesse aqui, nós estaríamos cegos. Você tem sua capacidade de ler os sandarbas e absorver a pureza dessa filosofia. O verdadeiro Vaishnava, ele tem tanto poder que eles podem... Eles, a concentração deles é diferente, por conta do serviço ao Vaishnava. Se você pode fazer Guru Seva de maneira perfeita, sua concentração vai aumentar cada vez mais. Vamos imaginar que... Srila Bhakti Pragna poderia ler um livro em um pouco tempo. E poderia entender tudo. Você pode testá-los. Você pode dar para ele um livro enorme. Em dois, três dias, você pode perguntar para ele sobre aquele livro e ele vai responder. Como é possível? Bhakti Prajina Kesha Goswami inúmeros livros sobre os Mayavadis. E que é algo que seria algo inútil. inútil para nós, que nós não temos tempo nem de ler os Jai os Vaishnavas podem absorver o conteúdo de um livro rapidamente mm -hmm. e dar so, respostas see, perfeitas. Da Thakur was so busy Veja, Thakur his, estava know, muito ocupado. Time, he is kirtan, of e, ao mesmo tempo, ele escrevia quilos de ele lia, dava respostas, ajudava get todos e escrevia the maravilhosos quíntanos. Kirtan. Você consegue fazer isso? Você tem medo de acordar cedo? Chega às, de, às 10 da me, manhã, Mara você já não fez he nada. Eu pedi para o Shambhava para ouvir por que há 15 anos, o próximo dia. Tem gente que, por exemplo, escuta meu harikata há 15 anos, mas, mesmo assim, eles não conseguem entender. Eles não aceitam o que eu estou explicando. Então, como eu posso avançar espiritualmente? Há pessoas que me amam, não estou dizendo que eles não me amam, mas eles não aceitam as regras e as regulações que Shambhava explica. Por isso que eles não crescem espiritualmente. Não é de responsabilidade então, de Shandas de Maharaj se as pessoas não, for, não seguem as, as instruções. Então, Bhakrnuda Thakur, ele é a própria Gaudiya Mata transcendental. Nós não conseguimos ler todas as escrituras de Rupa Sanatana, né? mas Bhakrnuda Thakur leu todas elas e nos deu a essência de todas essas escrituras. Se o não estivesse aqui, como nós poderíamos entender? O não mantém toda a filosofia, do começo ao fim. Ele consegue até comparar os detalhes da filosofia mayavada e adoita, vedanta, com o Vaishnavismo. Como é possível que ele tenha escrito tantos livros? Ele escrevia desde os 11 anos de idade. Se da Thakur, quisesse competir com um escritor material, com um poeta material, ninguém poderia ficar diante dele. Bhaknanda Thakur porém, jamais quis competir com ninguém. No mundo inteiro, ele era o maior escritor e poeta de toda a história do mundo. Ele é considerado o, o sétimo Goswami. Ninguém pode cortar isso, ninguém pode dizer que o que eu estou dizendo aqui de Chambaba não seja verdade. Aqueles que seguem Bhakti Thakur dizia Bhakti como é possível que eles se associem com falsos Vaishnavas? Com personalidades que dizem que são Vaishnavas, mas não são. O Papa costumava gritar como um leão. Tente a entender a diferença de Bhakti e o que não é Bhakti se você fizer isso, você não vai se associar com os sarragias, com os os, uh, uh, os pregadores trapaceiros, o partido dos, trapaceiros, dos pregadores trapaceiros. Lá você não deve ir. Se você conseguir entender a diferença entre o que Bhaktananda Thakur disse e o que não foi ele que disse, a própria, o ensinamento dele é o verdadeiro Rupanuga. Nesse sábado eu vou começar a começar a aulas sobre o Upadishamrita em Hindi. Eu vou explicar o que todos eles disseram, todos o nosso Guru Varga disse em relação a Upadishamrita. Mas os sahrajiyas fazem um mercado pelo mundo afora em nome do Vaishnavismo. Ah, um mercado muito, muito bom. É por isso que ninguém ouve o que eu estou dizendo. As pessoas querem ser trapaceadas, é por isso que eles são trapaceados. O que eu posso fazer? Deixa que eles sejam trapaceados, então é que eles se afastem. Muitas pessoas vêm até mim e, e se afastam, Eles não querem digerir. Não conseguem digerir o que nós estamos explicando. Propada Bhakti, Siddhanta disse, tente que nós temos que entender o que Bhakti Thakur disse e o que ele não disse way. que é ensinado como se ele tivesse dito. Essa é a verdadeira know, satsanga, Bacana. a verdadeira associação com o Devoto Puro. Entender o que realmente ele disse e o que as pessoas Bacchimidara, falam Bacchimidara, que ele disse. Entender o que ele disse é a verdadeira satsanga, é a verdadeira associação com o Devoto Puro. Tente entender isso. O que significa satsanga? comer puri kachori, comer bolinhas doces depois do, do, do, do, de um harikata em qualquer lugar, o dia que você realizar que não é assim, então todos os seus problemas serão resolvidos. Nos 14 níveis planetários, o senhor Brahma resolvia qualquer problema que acontecia nos 14 sistemas planetários desse universo. 14 níveis de realidade diferentes que existem. E eu não estou inventando algo. O do Taco vinha do trabalho, tomava banho, comia alguma coisinha, e tomava um pouquinho de leite três vezes ao dia. Ele não tinha tempo. Então, o do Taco. Ele, depois ele conversava com as pessoas que vinham fazer perguntas E às oito, nove da noite ele ia para a cama durante duas horas E ele se sentava logo depois dessas duas horas de sono E fazia, escrevia seus livros, cantava os santos nomes Existe a agenda de da Nandatakura Onde está escrito o quão pouco ele dormia Ele tinha uma uma tabela de marcha está escrito por isso está escrito isso no Gita que enquanto estão todos os materialistas estão dormindo os transcendentalistas estão alerta eles estão acordados mas os materialistas não querem ouvir o que os sábios têm a dizer os sábios não se preocupam se o dinheiro vai embora porque eles sabem que o Senhor vai se ocupar. Então, é por isso que no Gita o Senhor Supremo diz. Enquanto os devotos estão acordados, os materialistas estão dormindo. Eles estão desfrutando. Mas se acontece algum problema econômico. Os materialistas acordam e ficam preocupados, e os sados vão dormir. Eles estão indiferentes. Esse é o sintoma. Um sadhu, um sábio, ele não é alguém que seja enorme e que pareça um gigante elefante, um homem enorme, cheio de guirlandas. Isso não quer dizer que ele seja um sadhu. Acharya, ele dava muito respeito one, one cripple, one cripple. para um sábio que era one. aleijado. Ramonjacharya Ramon podia realizar que ele era um grande sábio, que ele fazia parte do nosso Parampara. Um dia eu vou falar sobre esse sábio que era, tinha um corpo retorcido. Ele se sentava no buraco de uma árvore e ele não conseguia Dramanjana falar Sramanujacharya sabia que ele era um grande sábio ele está fazendo uma cena para que as pessoas não se aproximem dele e ele possa adorar Cristo Krishna ininterruptamente e você às vezes pensa que o sábio é muito forte que fala, fala grosso, que, que, que, que todo mundo escuta e que as pessoas pensam que ele é um grande sábio não, esse não é um sábio você não pode medir o sábio você não, pode, você não tem uma tabela é, ou melhor, você não tem uma regra que possa medir quem que é o sábio. Se eu pudesse medir meu Guru, meu Guru Padapadma, então é porque ele não é meu Guru Padapadma. Porque o Guru não pode ser estimado, não pode ser calculado. É impossível calcular o Guru. Eu não posso medir o Guru. Quanto ele entende, quanto ele sabe, quanto ele é branco, quanto ele é preto, quanta educação ele tem, quanta inteligência ele tem. Ah, agora Como eu medi mayadevi tudo e agora eu vou tomar Diksha daquele sado. Não. Mas isso não acontece. Você não consegue medir o Vaishnava. Então, Mayadevi ri e trapacei aqueles que querem medir o Vaishnava puro. Então, o Thakur dormia duas horas e depois se sentava e fazia a seva a noite inteira. Um dia, Alguém chamou o Bhakti Noda levante-se, por favor. Tem pessoas que querem que você fale com eles. Bhakti Noda levantou falou, por que, que você me acordou? Por que? Ah, porque eu estava é, nos planetas celestiais resolvendo problemas de Indra Maharaj. Eu estava ajudando eles a entender alguma coisa e você me acordou. A Krindataku respondeu assim, eu estava nos planetas celestiais, eles me chamaram para lá. Eu não estava dormindo, eu estava servindo lá. Então, a gente não consegue entender o Vaishnava, nós não víamos que ele tivesse marca de tilaka mas ele era um grande devoto, não é um grande devoto, ele é um companheiro eterno de Radharani mais do que isso. Mas as pessoas do lado de fora não poderiam entender que ele era um devoto eles duvidavam de Bhakti Thakura, ah, ele não tem tila, ele não está cantando na Japamala. Então, um, um, um baba criticou Bhakti Thakura depois ele veio correndo abraçar seus pés e pediu desculpas. Ele não pôde realizar a sua posição. Eu não sabia que você era um grande devoto, porque você não passa tilaka e você não tem a mala. E Bhaknanda Thakur riu. Nossa, eu estou procurando um Sadguru. E é por isso que eu não tenho Harinama, eu não tenho a mala, porque eu não tenho, mala, eu não tenho Guru. Eu não encontrei ninguém. Bhaknanda Thakur respondeu, por isso que eu não exibo o meu canto dos santos nomes, minha Tilaka. Depois disso, Bhakti Thakur aceitou um Guru que mais tarde se tornou um Sahrajya. Maharaj não vai nomeá-lo. Os Sahrajyas estão sempre ocupados para se conectar com o Thakur. Porque externamente, ele tomou Diksha de um determinado grupo que não era perfeito. Mas na verdade, isso foi só um passatempo. Pois ele não precisa de tomar diksha, ele é um companheiro eterno de Radharani. Se ele toma diksha não, não é um problema. Quem deu diksha para quem? Bhaktisiddhanta deu diksha para Gorakshora das Babas de Maharaj ou Gorakshora das Babas de Maharaj deu diksha para uh, Bhaktisiddhanta? Se eles eram todos transcendentais. De acordo com o seu nível de consciência, você pode realizar qual é a verdade em relação a isso. Que Bhaktivinoda Thakur não precisava tomar iniciação de ninguém. De quem Radarini vai tomar a diksha? De Lalita, de Vishaka, de quem? As pessoas não entendem, elas querem interpretar as coisas materialmente, racionalmente, linearmente. Então, um dia na época em que o Bangladesh ainda não existia, que a Índia não estava dividida. Então, Bhakti conheceu esse, esse, esse guru que mais tarde se tornou um sahajia. Um dia, esse, esse guru queria colocar seus pés sobre a cabeça de e por, e por sorte, o pequeno Srila Bhakti estava lá. Na época ele era chamado de Bhimala Prachada. Ele observou essa cena. Então ele chamou Bhakti Thakur. venha que eu vou pôr meus pés de lótus na sua cabeça. E Bhakti Thakur ficou bravo. Você pensa que você tem capacidade? Para colocar os seus pés em cima de Thakur, você pensa que você pode fazer isso? E o Guru ficou chocado. Você pensa que você pode fazer isso? Na cabeça desse Mahapurusha, nesse exaltado devoto do Senhor Supremo? Ele tinha cinco anos. Como você ousa fazer isso? Naquele dia, nós podemos entender. Nós temos uma dívida imensa, nós temos gratidão por Bhaktinoda Thakur. O próprio Chaitanya Mahaprabhu é grato a Bhaktinoda Thakur. O Goranga Mahaprabhu também é eternamente grato a Gaurakshuradas Babaji Maharaj, porque nós recebemos tudo pela misericórdia de Bhaktinoda Thakur. Se você ignora Bhaktinoda Thakur, você se perde completamente. como diz esse mantra tudo. nós recebemos o Guru Prabhupada Bhaktisiddhanta, o Jagat Guru o Guru Universal Guru Dham Kantodam ele nos deu o Guru Caso contrário nós estaremos cegos ele nos deu granta infinitos livros para representar as emoções de Shaitanya Mahaprabhu os ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu Nós recebemos pela ajuda de Bhaktananda Thakura Namodam, Harinam Qual é a posição do é Harinam? Nossa explicação nos é dada por por eu poderia desafiar o mundo. Se você ler os livros de Bhaktivedanta Thakur, nenhum falso sábio pode te ultrapassar. Harinam Chintamani, por exemplo. Um dos livros fundamentais. É um livro pequeno. Ou do Bhajanarahasya, ou do Chaitanya Shikshamrita, ou do Mahaprabhu Shiksha. São os livros de Bhaktivedanta Thakur, ou do Tattva Vivek. A importância, a gravidade desses, desses livros é inacreditável. Eu quebraria minha cabeça diante desses livros de Shambhava. Mesmo desde criança ele já escrevia. Ninguém consegue entender a sua imensidão e exatamente o que ele disse, porque não basta citá-lo. É preciso entender o que ele disse, citá-lo aqui e ali. Gurudam, Grantadam, Namadam, até o Dama Sagrado. Nós chamamos eles de Nadia Prakash. Qual é o apelido de da Thakur? Nadia Prakash. Por quê? Ele era o fogo transcendental que brilhava aqui. Porque pela ajuda dele nós conseguimos entender a importância desse Dama, desse local sagrado do aparecimento de Mahaprabhu. Um dia ele estava cantando a noite inteira os santos nomes e ele assistiu um brilho aparecendo no horizonte. já fui nesse lugar, do outro lado do rio. O morava do outro lado do rio onde nós estamos agora. ele olhou para o lado de cá e viu esse brilho. Aqui se chamava-se Miapur naquela época. Aqui chamava-se Myapur, porque os muçulmanos tinham dado esse nome. Depois disso chamou-se Mayapur. O Bakhtnanda Thakur foi até essa localidade. Disse aqui só tem bambu. Mas eu vi aqui um brilho imenso, ele estava perguntando para os muçulmanos, que lugar é esse? Eu vi um brilho saindo daqui de noite. Como é possível? Aqueles velhos muçulmanos disseram, olha, Aqui é um lugar estranho. Dizem, olha, aqui é um lugar estranho. Por quê? Nós tentamos cultivar essa terra da melhor maneira possível para fazer crescer verduras, vegetais, cereais. Mas somente tula-se cresce aqui, nada mais. A gente planta um monte de coisa, mas nada nasce aqui. Só tula-se. Então, Bhakti no Thakur pode entender então no então, meio tempo Jaganath Babaji Maharaj atravessou o rio e foi naquele chegou aquele lugar e começou a dançar ali ele chegou ali aos 125 anos como se ele fosse um louco ele pulava como se ele fosse um homem forte e alto aos 125 anos. Eles entenderam então, que ali era o lugar de aparecimento de Chaitanya Mahaprabhu. Jagannatha Então Bhakti Nudakur já tinha percebido. E que ali era o lugar sagrado. E, e Jagannatha Das Bhavaj Maharaj confirmou. Então, as glórias deste Dama Sagrado são devidas a Bactina d'Otaco. Do Até os oficiais britânicos honravam Bactina d'Otaco do por conta da inteligência e do, e do intelecto dele. Bactina d'Otaco estava se engajando em resolver diferentes problemas. Então, naturalmente, a Bactina d'Otaco é muito honra de Bactina d'Otaco. Em entretenso, ele teve a chance de... Então ele foi incumbido de tomar conta do, do templo de Jagannatha pelos britânicos Em Jagannatha Puri, na época que ele morava lá E Bhaktananda Thakur Ele cumpria seu, seu, seu dever e entrava no templo de Jagannatha E se sentava nos pés de lótus de Goranga Mahaprabhu ele se ficava sentado ali e todos os devotos vinham até ele discutir o Bhagavatam, cantar os santos nomes. Até hoje, todos os sábios da Uriya, da, da Uriça, eles vêm às seis e meia, às sete da noite. Na hora, diz que ia lá. Quando ele vai até Jagannatha Pura ou quando ele faz parikramas em Vrindavana, né, ele não fala com ninguém. Maharaj fica em silêncio, porque eu desfruto em silêncio de Maharaj quando eu faço parikrama. Uma vez eu vi um homem importante, ou pessoas famosas, eu me escondo porque eles querem conversar. Eu fico sentado num cantinho como um mendigo. Fico atrás de uma pedra, diz Maharaj. Eu quero ouvir o Kirtana do templo de Jagannatha diz Maharaj. E, e Bhaktan Thakur é, era responsável pelo pela toda a organização do templo. Ele escreveu na sua biografia. Eu não sei porque eu amo o dal Doce do templo de Jaganata. É uma, é, uma, é uma ervilha feita doce de Aradal. Se você me der dal, um quilo, eu não consigo comer muito. Mas se você me der o dal doce. Eu adoro ele, diz Maharaj. Bhakti Pramod também. É maravilhoso mesmo. O Shambhava está dizendo que ele ficava assistindo Bhakti Pramod por Maharaj comer o Dal doce do templo de Jagannatha. Que essa, essa cena está gravada no seu coração. Bhakti Mudhataka dizia: toda vez que ele entrava no templo, alguém vinha e me dava. Dau doce, todos os dias, não era ocasionalmente, era todos os dias. Pedrami Maharaj, toda vez que ele entra lá, ele ganha de presente. Está dizendo sweet Dal, esse Dau doce. Então, Bhaktanodhatakur, o que nós podemos falar sobre ele? Ele é completamente sui generis. Is what, he used to do kirtan. Uh, whole day he can do harinam. And even in the evening time, 7 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock. Up to that, he, babaji Jimad can come outside and sit in the veranda All devotees can come and pay randabad. Bhakti Jaguar swinging. I also used to go to him to pay randabad. And many devotees, they used to collect some Jagannath Prasadam. Hello? Jagannath Prasadam. Então, o Bhaktibala Thakur recebia prachada de Jagannatha, porque ele não tinha tempo de cozinhar. Ah, não, Maharaj está falando de um Babaji. Na época de Bhaktibala Bhattir Thakusse Maharaj, ele está falando de um de um Babaji que ia ao templo. Então, ele está dizendo que um dia antes houve um grande festival de Mahaprasada de, de Jagannath. No dia seguinte, houve o um festival de Gundicha Mandi. Um festival no Gundicha Mandi. E muitos itens, muitas preparações estavam jorrando. Tinha prachada para milhares de pessoas e ainda sobrava. Eu estava, eu era, eles me pediram para que eu puxasse a corda de Jagannatha, naquela época eu tinha muita saúde de Shambhava, e eles falando, você quer tomar a prachada de Jagannatha? Era antes de E O Maharaj está falando, descrevendo os alimentos que ele honrava, que lhe eram um dados presentes no templo de Jagannatha. E Shambhava conseguiu puxar a corda. Se colocar, se vocês entrarem nessa congestão de pessoas que tem ali, você passaria mal. Tem milhares de pessoas tentando puxar a corda de Jagannatha. Alguém poderia até morrer lá. Mas Bakrini Nandataku costumava sentar nesse mesmo lugar. Do templo de Jagannath, e lá ele ensinava o Bhagavatam. Pela misericórdia de Bhaktivinoda Thakur, o arranjo de Jaganatha, o arranjo do serviço de Jagannath era muito pontual e perfeito. Srila Satchitarinda Bhaktivinoda Thakur era a única personalidade. E agora, no presente, nós vemos que a pregação está passando. O Bakshimun Thakura era a primeira personalidade. O a primeira personalidade a difundir a pregação. Hoje em dia, milhares de pessoas pregam. Mas ele foi a primeira pessoa a pregar diante dos estrangeiros, a enviar esse conhecimento para o ocidente. O Bakshimun Thakura, que começou a pregação de Gauranga Darshan, Gauranga Siksha, To, Nosso Bhaktivinatakur costumava falar em várias Begali, línguas, ele tinha English, capacidade. Ele falava bengali, Begali, bengalês, English, inglês, Hindi, Uriah, Hindi and a língua Uriah, da Urissa. Urialanga also. And also and Urdu, Urdu, uh, ele falava também. Farsi. Parsi. Yeah. Uriya, I, I can speak with Maura diz que consegue falar algum pouquinho de uriya na língua da uriça. Ele improvisa, ele não pode errar de gra, em gramática, então é por isso que ele não dá aula em, em, na língua da uriça de Xambaba. O da Thakur também falava sânscrito, ele falava seis, sete línguas com tranquilidade. E o inglês de Bakhtimanda Takura era muito bom. O inglês dele era muito bem escrito, muito fluido. Você poderia ler qualquer qualquer texto dele, você pensaria que se ele escreveu em inglês, que aquele texto era escrito hoje em dia. Então, Bacchino da Thakur é a única personalidade, que é, difundiu pela primeira vez o conhecimento de Chaitanya Mahaprabhu diante dos ocidentais, dos estrangeiros. É. Naquela época, todas as personalidades é. importantes, elas vinham se encontrar com Bhaktivinoda Thakur. Bhakti Thakur never wanted to make any compromise but the society of Seki well está Thakur nosso link, nosso lineage our parampara lineage fully sincere as pessoas falam que estão conectadas com ele mas nem todos estão conectados com ele porque ele não se comprometia em se conectar com pessoas que manipulam a filosofia Vaishnava sabe ver Ele o o que Deixe as Ele Então, todos os todos vir, Alguém disse para o deixe que todos venham ouvir o seu Kirtan, ouvir as suas aulas. Mas de acordo com a ideia de que somente os fortes sobrevivem, aqueles que têm inteligência espiritual vão ficar. Alguém então disse para Bhaktinatakur, você poderia deixar todo mundo vir. E só vai ficar quem, quem tiver mérito. Mas Bhaktinoda respondeu não. Nós não podemos permitir qualquer pessoa para entrar aqui. Porque senão eles vão contaminar o nosso ambiente. Esse é um ponto muito importante que nós precisamos discutir antes de acabar. Eu não gostaria de terminar de falar de Bhakti Nandatakur. Mas mesmo assim eu preciso explicar determinadas coisas e tem outros sevas, diz Shambhava. Se você quiser alcançar os, os ensinamentos intactos de Goranga Mahaprabhu, você tem que chegar até Bhakti Thakur e Bhaktisiddhanta Prabhupada. Nós somos forçados a chegar lá. Não tem outra maneira, não tem outra alternativa. Então, alguém está dizendo, alguém poderia dizer, alguma personalidade da sociedade havia sugerido isso. Tako, deixe todo mundo entrar aqui. Qual é o problema? Se eles ficarem, é porque eles estão à altura, senão eles podem ir embora, mas Bakhtin no disse não. Nós não permitimos que os tolos, nós temos, não podemos permitir aqueles que ensinam um Vaishnavismo equivocado, que são sarraxias que entrem no nosso âmbito do puro Vaishnavismo, do Gaudiya Vaishnavismo. As pessoas querem organizar, a maioria das pessoas, elas querem organizar que não E é por isso que nós estamos numa situação tão penosa no mundo de hoje, na, na sociedade. Dos que querem se tornar devotos hoje em dia. Está vendo? Se você for ali, está cheio de Shahajiya. Mas veja a vida pessoal deles. Eles estão fazendo grandes festivals. Em nome de Saraswati Devi. Infelizmente essa é a condição atual. E Bhaktinoda Thakur respondia, não. Não posso per permitir que qualquer pessoa entre na adoração da Gaudia. Se alguém tiver um, uma precisa ter pelo menos uma mínima submissão. Se nós somos submissos entregues, se nós temos humildes, as qualidades do Vaishnava podem entrar no nosso coração. Caso contrário, Hata. se qualquer pessoa entra, você encontra Nam que Hata, a contaminação não. do Mas lugar onde há é o Harikata. Bhakti Thakur se identificava Hata. como se ele fosse o varredor do As Namahata. Dizer, como o, o lixeiro, aquele que limpava é. o mercado onde é transmitido o conhecimento que Nityananda nos trouxe, é. que Mahaprabhu nos trouxe. Ele era uh, aquele que limpava o, o terreno onde essa, essa, essa misericórdia era é distribuída. No mercado, por exemplo, você vai cedo de manhã, você compra uh, verduras frescas, flores e frutas, mas você vai às 11 ao meio-dia, Todo mundo já tinha comprado as melhores coisas. O que sobra? O que não tem qualidade, não é? Então, Nityananda Prabhu disse que abriu um mercado, o um mercado de santos nomes. Mas Bhaktivedanta Thakur se identificava como o varredor desse mercado. O que tiver de lixo entrado ali, eu vou jogar fora, ele dizia. Fora da área desse nosso mercado. Namahata. One diz que o Harikata é como uma vassoura. Ele espelha as sujeiras e, os, e os, as pessoas que não são filo, é, sinceras, os que estão trapaceando, os que querem pular etapas, eles são varridos para fora pelo Harikata. Essas pessoas querem contaminar o Bhakti Dara, mas o Bhakti Dara é incontaminável. Ele vai sobreviver de alguma maneira e o conselho de Prabhupada Bhaktisiddhanta é que você, na sua vida diária, você tente manter o Bhakti tente permitir o Bhakti que ele toque seu coração e que ele do seu coração, quando você estiver realizado, que ele passe para o coração de outra pessoa. Tenha certeza, ah, na sua vida. Tenha certeza que o fluxo do Bhaktivedanta esteja se espalhando pela sua vida. Se você tomar banho nessa, nessa instrução você compreendê-la perfeitamente, você pode ensinar outra pessoa também a mergulhar nela. Senão, não. Bhaktivedanta Thakur escreveu no Kirtana. Dyagodrume Nittanandu Mahajan Patiyachinama Hatto Jive Rokaram. So nice kita. Mm -hmm. you Kitana know so nice, so nice. Nodiyagodrume nittanandu mahajan patyachinama hotto jive rokaram. Shodavano jane shotavano janu. Eh, those are have sadhya. Nós convidamos aqueles que têm fé. Qual é o preço para entrar, ouvir o Harikata? Fé. Sem fé, ninguém pode entrar. Os foshinavas querem vender a devoção para você. Mas qual é o preço? A fé. Entende? Algo tão bonito. O néctar, seu às vezes estão imersos no oceano de, de, de, de néctar. E vocês não sabem vocês são tolos vocês querem sair do meu colo e pular no oceano de veneno mas como eu posso salvar você se você fizer isso não é possível para mim temos que nos manter a nossa purificação e nos proteger também esse é o dever do nosso <Sinma Sinma Sinma Sinma Sinma> gaudí <gargantar>. a <Sinma> Se Bhakti Nudo e Bhakti Dantra não protegessem o âmbito da devoção, não, que, se nós não mantemos essa proteção, a, a filosofia enche-se de lixo. Se você deixar essa, esse apartamento fechado três meses sem então, limpar, isso aqui vai ficar todo sujo, não é? Esse é o é teu poder. dever. Esse é o meu dever, manter eu a filosofia limpa. People, Pela guia de Bhaktivinoda Thakur, eu consigo limpar o meu Namahata, o lugar onde eu dou aula sobre Krishna. Eu deixo pessoas pouquíssimas pessoas entrarem. Se uma pessoa entender, essa pessoa é igual a 200 mil pessoas no mercado aberto. É por isso que nós não devemos nos comprometer a aumentar a quantidade e diminuir a qualidade. Isso você nunca deve fazer. Se você quer se é, é, fazer concessões, você não vai conseguir manter isso. Não é isso que eu quero. Então, Bhakti Thakur é um associado eterno de Gauranga é Prabhu. O sétimo O sétimo Goswana. Aquele que dava proteção pura ao Namahata, ou seja, para a terra, onde os santos nomes são distribuídos, o lugar, se esse lugar não estiver sempre sendo limpo dos erros, das especulações que os assim chamados devotos trazem para o campo da devoção, se nós não limpamos tudo isso, tudo se perde. Como eu poderia quebrar o que está, a, sua, a sua boa fortuna? Esse néctar está sendo distribuído. Você tem direito a ele, mas nós precisamos limpar o campo onde ele é distribuído. E por isso nós temos que ser eternamente gratos a Shiva da Thakur. De, depois de deixar o corpo, Bhaktivinoda Thakur estava expressando Grandes preocupações em relação à vida profissional. Nós vamos publicar esse trecho em breve. Todos os artigos que nós publicamos são escolhidos a dedos, de Chambaba para que eles circulem pelo mundo todo, para que as pessoas entendam quem é verdadeiramente Bhakti Nodatakura. Satsanger Pranali Vichar, the procedure of Satsanga. Então como obter associação com o devoto puro? Como descartar a associação com a matéria, com a imperfeição? Tudo isso está explicado nos livros de Bhakti Nodataka. Aqueles que estão em uma... Perdão. Quando nós entramos no campo da adoração a Krishna, nós temos que manter um ideal perfeito. Às vezes o Vaishnava não vai atacar você diretamente, Ele não vai te dizer o que está errado. Ele vai te dizer o que está errado através do Harikata. Eles não gostam de brigar com ninguém. Mas no coração deles, eles vão tentar tocar a sua realização. Então alguém pode fazer um pouco de ceva no começo e aos poucos eu tenho que esperar que eles cresçam passo a passo. Amanhã nós podemos falar sobre Mahaprabhu e que nos seus passatempos você pode encontrar esses tópicos. Você poderia dizer, Mah, Mahaprabhu está mentindo? Não, de jeito nenhum, eu posso provar isso amanhã. Entendi. Então, no Kartik Vrata, eu fico em silêncio, só explicando esses, esses tópicos sagrados. Se vier uma Mataji me trazer é, prachada, eu não posso aceitar. Uma vez, uma discípula de Vamana Goswami Maharaj ela trouxe um monte de coisas para mim comer. Ela falou: você deve dar esse prato ao Baba, a Babaji Maharaj. Ele está contando isso. Mas o. o, o o segurança daquele templo, disse "Não, Maharaj não vai poder aceitar nada. Porque Maharaj não pode se associar com, nem, nem com as Matajis. Principalmente em Kartika. Kartika nós temos... Maharaj da Harikata tá? duas, três vezes por dia. Como que ele pode comer, diz Maharaj naquela época. Então, então esse... Maharaj que só aceitou o cheiro. Ele quis honrar o oferecimento da Samantaji e ele só respirou o perfume. Porque o Shastra diz que se você sente o cheiro da comida, você já está de certa maneira se alimentando. É por isso que os, os pandas de Jagannatha cozinham com, o nariz, com as narinas tampadas, porque senão o Jagannatha não aceita. Maharaj está dizendo que ele comprovou tudo isso. Similarmente, ele pode dar um exemplo amanhã. Às vezes as pessoas querem tomar alguma vantagem da posição de um Vaishnava. Então, às vezes um Vashnava, um falso Vaishnava glorifica alguém para receber vantagens dessa dessa glorificação. Amanhã nós vamos explicar quando o quando o vachinava glorifica alguém com o coração ou quando ele está trapaceando alguém que ele seja um falso Vaishnava está trapaceando alguém que ele está glorificando para receber benefício pessoal. Nós, temos, nós somos obrigados a falar a verdade absoluta e, portanto, nós temos que explicar essas diferenças. E não me importa se as pessoas não querem ouvir de Shambhava. Dessa maneira, a proteção que nos é dada por Thakur. É a proteção mais elevada. Então, Maharaj está contando que os sadhus puros, como Shira da Táquara, eles conseguem ver tanto o passado quanto o presente quanto o futuro. Eles sabem o que vai acontecer. O sadhus sabe entender o seu, sua vida passada, seu presente e seu futuro. De acordo com isso, eles vão lhe dar um remédio, um conselho. Mas você pode jogar o conselho fora ou segui-lo. É sua escolha. E você quer chorar, ah, eu estou nessa posição tão caída, eu sei. Mas você não segue os conselhos. Então, por trás do presente, do passado e do futuro. As pessoas, na verdade, querem consertar, consertar esses três momentos em nome do próprio prazer. Ninguém pode estar estabelecido numa emoção equilibrada se ela está imersa é, no tempo material e no desfrute. Eu me lembro. Que meu pai de Shambhava me batia, porque eu estava sempre ocupado em servir meu Guru, desde pequeno. Mas eu me lembro do amor do meu Guru, me lembro me lembro do do meu guru sure. Maharaj. Do é por isso que a minha vida está vendida aos pés de lótus de Bhakti Vatakur e de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Então, o Guru Vaisham nunca gosta de colocar pressão para você. Você que Eu não sou Hitler. Eu não sou Hitler e Napoleão. Eu sou, vou forçar as pessoas a serem humildes ou a se render. É, você tem que servir espontaneamente. E a questão é o seu benefício, não é o meu benefício, não é o benefício do Guru dos Vaisnavas. Se você der alguma coisa para o Guru e para os Vaisnavas, você está fazendo isso, não para fazer um favor para eles. Para fazer um favor para você. Você pensa, ah, eu dei muita doação para o Vaishnava, Nós nossa importante. O que ele faria sem mim? O irmão de Shandas Babaji Maharaj deu nove milhões de rupias. Ele tinha acompanhado três diferentes acharas. O primeiro tinha caído, o segundo tinha caído, o terceiro também caiu. E, finalmente, ele veio chorando, ele estava querendo se matar. E ele depois ouviu, na gravidade na hora certa, falar sobre o Bhakti Pramodipurgo Samaraj e veio até ele. Mas eu não chamo ninguém de irmão espiritual, porque isso é uma inspiração só para você poder entender. Ninguém ouve na minha boca que você é meu irmão espiritual, você é meu irmão espiritual. Você é meu irmão espiritual. Um irmão espiritual tem que se comportar de maneira perfeita. Esses são nossos irmãos espirituais, aqueles que servem de maneira perfeita. Pois automaticamente eu posso servi-los. Aqueles que, no nome do Guru Seva, querem fazer algum tipo de negócio com o meu Guru, eu não posso perdoá-los. O mundo pode querer enganar. Uma metade do mundo quer enganar a outra metade do mundo. Mas eu sei que muitos querem servir o Vaishnava Puro para fazer negócios depois. Mas nós temos que nos concentrar no ser verdadeiro. Eu não consigo me lembrar em toda a minha vida se eu tomei uma rúpia do meu Guru Maharaj. Eu nunca pedi que ele me desse dinheiro e eu continuo me mantendo. No dia que você puder descobrir que o nosso Guru Varga, Bhakti Thakur, está sempre ao seu redor, você vai alcançar o sucesso. Se você se sente sozinha, porque você ainda não entendeu que eles estão aqui. Quando você puder sentir, porque o Vaishnava é Puro, ele é como Prabhupada Bhakti Siddhanta. Mas o Guru Varga todos os tudo o Guru Varga está ao nosso redor e nós temos que sentir isso, como eu poderia me sentir fraco? O Guru Varga está aqui conosco. Realize isso. Eu já realizei de Shambhava. Uma vez, uns devotos tentaram construir uma, uma, livraria, uma biblioteca para mim e um tolo veio me atacar, sem necessidade. Tudo foi feito de maneira legal. O Maharaj está falando que, esses que pessoas envolvidas com políticas eu Quiseram Quisera uh, atrapalhar seus planos de Bukwinter Bukwinter. serviço E ele e foi até a casa de Bhaktivinoda Thakur e disse Ó Takur de Xambaba, você sabe, eu dizer. Dizer. Você sabe que eu vou fazer, fazer seu certo. serviço Se você quiser, eu posso ter uma, de uma livraria Se você não quiser, eu posso ir embora da quinta. Então. Você que decide. E Maharaj foi lá, pregou isso e no dia seguinte tudo ficou bom. Tudo se Como por exemplo esse tolo que veio querendo roubar a Goshala. Agora, disse, meu pode sair Ele não pode me permitir. Mas ele está falando de Bhagavan. É Maharaja está que contando... A... Ah, esse homem que tentou roubar a Goshala, antes de ficar contra o Maharaja, ele apontava esse... e falava olha, Shambhava é o próprio Deus, ele é Bhagavan. E depois ele quis arrancar a Goxala. e Maharaj ficava Ou... bravo quando ele falava que Maharaja era ah. Bhagavan. We... Não, seja, não fale dessa maneira, ele dizia. E nós pegamos os, os documentos e provamos, ele não poderia tomar a goxala. Você nunca vai conseguir mostrar submissão se você esconder dinheiro. Eu disse para esse homem, venha sem nada. Mas eu queria lhe dar prachada e tudo. Mas ele quis tomar controle da Goxala, por, por, através de subterfúgios ou de dinheiro. Mas diz que não quer competir com ninguém, não quer trapacear ninguém. Mas, infelizmente, as pessoas então, não têm se comportado -se muito bem no ambiente devocional. E ninguém está interessado ninguém em purificar a situação da, a, a situação da, da filosofia Vaishnava. Eles falam de Bhaktisiddhanta Thakur. Mas se eu perguntar, você, você faz o que ele mandou? Lebron, Lebron, Lebron, Lebron. To, toque a pedra. Shala toque a, a, a, a morte de, de, de, de Nishimha Hadeva. Se eles tocarem, dizendo que estão obedecendo, a mão deles vai cair. Você está seguindo as regras de Bhaktivinoda Thakur? Você glorifica Bhaktivinoda okay, Thakur, mas é para o seu benefício ou você está seguindo as regras? Você não quer seguir as regras. Mas você quer ir lá, tomar prachada e cantar e pular. Esse é o seu amor pelo Guru Varga? Os, os kamikazes dão a vida para a pátria, mas a gente não quer dar nenhuma gota de submissão para os Vaishnavas. Como nós vamos querer dar nossa vida se nós não somos capazes de nos render ao conhecimento perfeito? Eu posso explicar sobre isso. Alguém pode memorizar o Siddhanta, a filosofia. O Sahajiya também pode memorizar o Siddhanta. Então, qual é o problema, Maharaj? Como nós vamos saber se alguém está na linha de Bhaktivinoda Thakur tá ou não? Eles podem falar o Siddhanta Mas deixe o um devoto puro ele consegue perceber quem está falando e não tem realização. Ele pode prendê-lo. Por quanto tempo uma pessoa pode fingir que é um devoto? Que eles estão seguindo o Thakur. Eu sei que o mundo inteiro fica bravo comigo quando eu falo isso. Mas eu posso abrir os livros de Bhaktinanda Thakur e mostrar, ninguém está seguindo isto, isto, isto, isto. As pessoas, na verdade, são como sarrajias, eu não vou falar quem. Mas eu posso provar isso através dos livros. O que eles estão dizendo, eles não estão fazendo. Mas o mundo inteiro quer seguir esses falsos mestres. que Não é minha culpa de Shambhaba. Por quanto tempo alguém pode fingir que é um grande devoto? Um dia, o devoto puro vai lhe prender se você fizer isso. Mostre-me um seu Harikata. Eu posso ver uma linha de um harikata de alguém e eu já vou poder dizer se alguém é saragi, se alguém está fingindo ou não. Eu posso dizer de Shambhava, identificar com uma linha, um minuto de harikata das pessoas que estão dando harikata pelo mundo e provar que elas não estão seguindo o Bhaktivinoda no que elas não são sinceros, mas eles querem trapacear as pessoas. Eles podem tentar seguir, dizer que são, estão na linha de, de, de Bacchino Thakur, mas um dia eu posso provar que não é verdade. Porque se a pessoa não está seguindo, isso não é um brinquedo. Então, Bacchino Thakur se foi e nós ficamos aqui sozinhos. Mas ele ficou conosco através das suas explicações. Ele não foi para lugar nenhum. Ele ficou na forma dos seus livros, ele ficou aqui na forma da sua filosofia. Ele não é um saco de carne, Taka, é um osso. Ele não é um organismo material que você pode dizer que ele tem ido embora. A Bhaktivedanta Thakur está sempre aqui. sempre nos observando. Bhaktivedanta está lá. Então, no último momento, quando Bhaktivedanta Queria fazer o Bhajan em Sananda Sukhadagiri, Sananda Sukhadagiri, Bhaktinava no nos últimos períodos da sua vida, ele ficava de olhos fechados e chorava fazendo uh -huh. no seu, seu na kutir com esta pose. Cantando santos nomes. Noite e dia ele chorava. Por quê? Ele sentia um sentimento. De vir para a de separação de Krishna, ele queria estar com Krishna, por isso ele chorava. Nahini, <tiped> Tamanu, <-se> Taito Gramma Kathasa Kalambiphalam Vaya Godhruma Kanana Ranji Vidhum Vaya Godhruma Kanana Manji Vidhum Vaya Godhruma Kanana Ranji Vidhum Jai Jai Sira Sera Chidananda Para Maha Tomorrow I can prove Guru Amanhã eu vou provar para você que você não pode trapacear o vaishnava puro. Você pode dizer A Maharaj está me dando misericórdia.